E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastana e você está no canal Bruno Cashback Bem, provavelmente é a primeira vez que você está aqui no nosso canal E se você me permitir, deixa eu te fazer uma pergunta simples e básica Você prefere ganhar pouco ou ganhar nada? Muitas pessoas acham que é pouco cashback, de 1, 2, 5% Acham pouco Bem, eu não sei se você sabe, mas a rentabilidade média de um aluguel, de um imóvel Que você precisa ter muito dinheiro para ter um imóvel, né? é a rentabilidade média aí é de meio por cento ao mês menos de meio por cento então por que você não vai se preocupar em ganhar aí pelo menos um por cento de cashback quando é os menores cashback que tem mas tem outros tipo cartões que dão cinco por cento de cashback aplicativos que dão 8 10 20 por cento então por que você não vai se preocupar com com esse valor que é muito maior do que da rentabilidade de um imóvel né alguma coisa que é bem difícil de conseguir você não vai dar valor a isso. bem antes de começar o vídeo deixa eu te apresentar aqui o canal. você está aqui no canal Bruno Cashback, né? aqui eu falo sobre educação financeira, cashback, cartões que dão cashback, aplicativos que dão cashback, coisas que você vai utilizar aí no seu dia a dia para economizar, beleza? e a dica número um é te falar o que é o cashback, né? cashback é aquele dinheiro de volta quando você faz alguma alguma compra e ganha um dinheiro de volta ou quando você faz alguma ação, alguma missão, como você vai ver aqui na frente, é mais para você vai ver quando você ganha um dinheiro de volta após realizar alguma compra ou alguma ação bem o cashback surgiu nos estados unidos ele é muito difundido até hoje e a partir de 2011 que veio para o brasil e agora que está começando a crescer mais e tem mais aplicativos mais sites mais informações aí sobre o cashback está sendo mais é, abrangido aí no nosso cotidiano essa palavra né que na verdade ajuda muito para quem tem conhecimento e ajuda muito a você economizar e ainda ganhar um dinheirinho aí dependendo da situação e a dica 2 é que você pode ganhar cashback através de aplicativos seja como pagamento de conta tipo pelo e você pode ganhar pelo aplicativo do ano digital você pode ganhar por é, pelo picpay por, pelo é, aplicativo do it que é um banco você realizando missões você ganha cashback então são formas simples aí de ganhar o exemplo que eu vou te dar aqui do IT, que é, um, é do banco do Banco Itaú, todo, toda semana ele tem uma missãozinha, tipo faça uma recarga de celular e ganhe 5 reais. Então, se você faz uma recarga de celular de 15 reais que você fosse já fazer mesmo, você ganha 5 reais. Normalmente, tem muitos, assim, de você fazer o pagamento de uma pessoa. Vamos dizer, supor que você está devendo 10 reais para uma pessoa. Normalmente, sempre tem essa missãozinha, você vai e paga 10 reais para uma pessoa. E aí você ganha cinco reais então você já economizou na dívida que você tinha. Você pode ganhar é, pelo AMI Digital. O AMI Digital é ligado a Americanas, então você pode comprar direto na, na, na loja da Americanas e ganhar um cashback ali em qualquer compra que você fizer. Então são muitos detalhes, esse daqui é um vídeo inicial te mostrando apenas as possibilidades. E aqui no, no canal também já tem playlists que você pode ir vendo, falando sobre cada aplicativo que eu vou dizer aqui. Que é muito importante você conhecer aprofunda, de forma aprofundada cada aplicativo desse aí, porque ele te possibilita várias possibilidades que vão te ajudar aí no, no seu dia a dia. Todos esses aplicativos que eu vou falar, eu vou deixar link aqui na descrição aqui para você também poder estar tá baixando eles, beleza? Bem, a terceira dica é que você pode ganhar, que eu acho que é o mais conhecido, né? Você pode ganhar cashback pelos cartões de crédito. Então, normalmente, é, o, é a forma mais, mais difundida aí de cashback, né? Quando você faz uma compra utilizando cartão de crédito e ganha um percentual de volta. Lembrando que, normalmente, o valor máximo aí que o pessoal está dando de cashback... Em principalmente cartões Blacks é 1% apenas tem alguns cartões que são diferentes como o PicPay já tem vídeo dele no canal aqui que dá 5% de cashback limitado a 50 reais por mês então não, não fica não fica agoniado com, com tantas informações rápidas assim porque tem é, para cada aplicativo aqui tem vídeo no canal então basta você ver os próximos vídeos aí você vai entender mais saiba que é, quando você quer economizar, quando você quer aprender alguma coisa, você vai gastar seu tempo, mas você vai ter um retorno sim, né? Vai valer a pena. Ó, um, um, um cartão que eu estou gostando muito de utilizar é esse aqui, é do Banquei, porque ele dá 1% de cashback e tem uma fácil aprovação. Por que fácil aprovação? Porque ele, na verdade, ele é um cartão pré-pago. Você só vai poder utilizar ele se tiver dinheiro na conta. E aí, dependendo das pessoas, tem pessoas que não, tem, não conseguem pegar cartão de crédito. Então, esse é um cartão de crédito que na verdade é cartão pré-pago, que vai te dar cashback. São poucos cartões pré-pagos que tem esse benefício muito grande comparável a cartões black. Então esse cartão aqui, ó, tem com certeza tem o um link na descrição para você poder baixar e, e conseguir ele. E você já vai estar tá ganhando aí 1% de cashback aí nas suas compras que fizer com ele. E a quarta dica é que você pode ganhar cashback através de sites. Bem, você tem o site da Melius você tem o site do, do Banco Inter, você tem o site da Cuponomia, você tem o site da MyCashback. Então todos esses sites que também podem ser bancos ou aplicativos, você tem um leque de parceiros que estão englobados nesse, nesse ecossistema de cashback que você pode ganhar de várias formas. Então para cada, cada site que eu te falei aqui, cada um te dá um valor de retorno dependendo do dia. Então eu vou deixar também todos, vão ter link aqui na descrição aqui para você poder baixar. Lembrando que o mais conhecido aí de cashback é o Melios, claro, provavelmente você já deve ter ouvido falar, mas com certeza é bem possível que você ainda não conheça. Tem a Cuponomia e ainda tem o My Cashback, que, que são concorrentes nesse nicho, né? De, de oferecer cashback. Então é muito bom que você conheça todos os três, que ainda tem outros. Mas você conhecendo esses três aí, você pode aí analisar qual que está dando mais cashback no dia que você precisar fazer uma compra. E antes de a gente ir para o próximo número, eu espero que você dê o like aqui nesse momento, porque o YouTube precisa entender que esse é um vídeo relevante que vai ajudar mais pessoas. Então aproveita e dá o like aqui para a gente continuar, beleza? Bem, a quinta dica para você ganhar cashback, que eu acho a mais importante e é a mais legal hoje em dia, que está tá tendo muito, assim, que antigamente eu não via tanto, é a possibilidade de você indicar pessoas e ganhar cashback com isso esse aí como eu te falei no, no, no número 1 um, né, o cashback é qualquer forma que você possa ganhar algum dinheiro de volta então vamos supor se o seu serviço você trabalha você trabalha um, um mês para ganhar seu salário aquilo ali é seu cashback né, na verdade não é necessariamente algo que você tenha que comprar para poder estar tá ganhando dinheiro é uma forma é só um mindset né para você mudar e para saber que na verdade tudo é cashback se você tiver um retorno financeiro é um cashback de certa forma né é muito dessas plataformas aí que dão cashback eles também dão bônus bonificações por indicação que você faça né normalmente aí quando você está começando a pesquisar sobre isso é, na sua família você é o único que faz isso vamos supor é dificilmente outra pessoa que vai estar tá, é, correndo atrás desse tipo de conhecimento então, provavelmente, você vai conseguir indicar todos esses aplicativos que eu te falei para os seus familiares. Que isso daí é bom que a pessoa que você está indicando vai economizar, vai ganhar o dinheirinho dela, né? E você também vai estar tá ganhando porque você vai estar tá indicando e aprendendo. Então, normalmente, você deve conhecer aí o Kawhi Tik Tok, que são os que mais perturbam aí para fazer indicação, né? Eles já estão um pouco saturados, ainda tem muita gente que não conhece esses dois, mas você consegue ganhar um bom dinheiro com eles, eles são que dão mais dinheiro. Mas o nosso foco é mais aplicativos financeiros aqui. Bem, você pode indicar aí o Banco Next, que você vai ganhar R$10,00 por indicação. Você pode indicar aí o nível cashback, que é o um, que eu acho que é um dos maiores valores, vamos dizer assim, porque ele dá em percentual. São 5% de cashback aí nas compras que seus indicados fizer. Então, isso é um valor muito grande. Você tem um Mercado Pago aí, que você ganha R$20,00 por indicação. Então, tem vários. O outro que eu, que eu lembrei aqui agora também O Banquei, que eu mostrei o cartão de crédito O cartão pré-pago do Banquei Você ganha aí é, cinco reais abrindo a conta com o código de indicação aqui embaixo Então são vários aplicativos aí que você vai poder estar tá ganhando aí com essa indicação Então esse eu acredito que é, é um ponto muito bom que a gente pode pode ganhar porque não tem limite de, de muitos aplicativos desse não tem limite para você fazer essa indicação então depende apenas de você que provavelmente você consiga fazer aí no, num tempo livre que você tenha e é, mostrar para algum amigo mostrar para algum familiar isso é muito tranquilo de se fazer entendeu e provavelmente você vai gerar uma rendinha ali vai ter um dinheirinho que vai que vai te fazer a diferença aí se você for somando tudo isso como eu falei no começo do vídeo cara você prefere ganhar pouco ou não ganhar nada eu prefiro ganhar pouco, que na verdade, se você for juntando isso é, de pouco em pouco, você consegue muito. Então, para mim, faz toda a diferença. Eu acho, por isso que eu tento sempre difundir aí para vocês é, o cashback, te mostrando todos isso, todas as possibilidades aí que vão te ajudar financeiramente. Espera aí que eu vou ainda te dar uma dica bônus, tá? Porque o cashback ele tem um diferencial muito grande. Por quê? Porque você consegue combinar até três cashbacks em uma só compra. Vamos supor, olha só, você pode ganhar o cashback primeiro do cartão de crédito, que é o mais simples de você ganhar, né? Você ganha do aplicativo e do site. Então você consegue juntar três cashbacks em uma compra só. Oh, mas para fazer sobre esse vídeo, como esse vídeo aqui é para iniciantes no cashback, não consigo te passar todo esse conteúdo de forma rápida. Então se esse vídeo aqui chegar a 50 likes, eu vou fazer um vídeo especificando sobre esse tipo de compra, ganhando 3 cashbacks em apenas uma compra. Então se você quer ver esse vídeo, dá o like já nesse vídeo aqui. Que aí eu vou fazer ele para você aprender cada vez mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. É apenas um vídeo inicial para quem quer aprender aí sobre o mundo do cashback. Tem muitas possibilidades e você precisa aprender realmente porque senão você vai estar tá perdendo muita coisa. E toda compra que você fez, você poderia ter ganhado cashback. E isso somando várias vezes, você poderia estar tá ganhando um bom dinheirinho aí para o seu final do mês ou para qualquer coisa que você precisasse. Então não deixa de apoiar aqui o canal, dando like, se inscrevendo, tá? E eu espero que você esteja no próximo vídeo também. Valeu, até a próxima.